Edição das sexta de volta para falar de uma polêmica envolvendo a cobrança de ICMS na conta de luz. Tem muita gente pedindo ressarcimento de parte dessa taxa em vários estados do Brasil. De um ano para cá, mais consumidores estão entrando na justiça para pedir o ressarcimento de parte do ICMS que incide sobre as contas de luz. Os advogados alegam que a cobrança sobre as tarifas dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia é irregular. Em geral, essas taxas representam 10% do valor da conta de luz. Alguns juízes já deram ganho de causa para os consumidores. A gente tem um precedente que é de 2011 do STJ, um segundo precedente favorável também de 2013. Esses precedentes eles não é, é, criam efeitos vinculantes para todas as causas, quer dizer, foram só para aqueles casos específicos, mas são uma chancela muito importante, muito significativa para a qualidade dessa tese. A cobrança de ICMS sobre as tarifas dos sistemas de transmissão e distribuição nas contas de luz de milhões de brasileiros tem gerado brigas judiciais em pelo menos 10 estados. No Rio, a partir da reclamação de um consumidor, o Ministério Público instaurou um inquérito civil contra a Light. Empresa que fornece energia para a capital. O consumidor paga a tarifa de energia elétrica e, além disso, uma taxa de distribuição e uma taxa de transmissão. O ICMS só pode incidir sobre a tarifa de energia elétrica, mas é cobrado também em cima dessas duas taxas. Há dois meses, André entrou com uma ação na justiça contra a empresa que distribui energia em Jundiaí, interior de São Paulo. Ele pede o um ressarcimento pelos últimos cinco anos de cobrança. Na minha conta o aumento é de mais ou menos 25%, mas tem, que, tem pessoas que chegam a 35% o aumento nas contas. Que o produto é a energia, não a transmissão dela e a distribuição.